Pegue o braço esquerdo, representado pela letra L, e parafuse na lateral esquerda do assento, utilizando os parafusos maiores. Faça o mesmo do outro lado. Agora, encaixe o encosto e parafuse também com os parafusos maiores.